E aí galera, bem-vindos ao canal g Oficial. Hoje iremos apresentar a nova Kawasaki 636, com seu visual completamente renovado e um novo pacote eletrônico que inclui controle de tração, controle de potência e freios ABS, essa moto ficou ainda melhor. E para deixar a 636 mais potente, nós desenvolvemos o nosso sistema Full 421, onde tivemos uma redução de peso. De 5 quilos, melhorando a potência e deixando um ronco super esportivo nessa máquina. Vamos conferir mais esse projeto de escape. É isso aí, galera! Mais um projeto G Escape concluído. Comente esse vídeo e concorra a brindes exclusivos de escape, bonés e camisetas do nosso canal G Escape oficial.